pé e encaixe o pistão na base, coloque então a capa de acabamento, pegue o assento e desparafuse todos os parafusos, posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção na direção correta, utilize 4 dos parafusos menores para fixar. Pegue o encosto e encaixe no assento. Utilize os parafusos maiores para parafusar novamente. Pegue um dos braços, parafuse nos furos do encosto e do assento utilizando os parafusos intermediários e a placa de acabamento. Faça o mesmo do outro lado.